Muito obrigado. Em três anos, através do Muniz, conheci o presidente. Nesses três anos, eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, na ameaça de morte na universidade, e o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade Eu não quero ser escravo nesse país E acabar com essa porcaria que é Brasília Isso aqui é um campo De corrupção, de privilégio Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília Brasil é muito pior do que eu podia imaginar As pessoas aqui perdem a percepção A empatia, a relação com o povo se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade desse time chegar. Eu fui secretário executivo do Nimesiones. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado para ter mais projetos, para ter mais. O povo está pedindo por liberdade. O povo. Eu acho que é isso que a gente está pedindo. Está pedindo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botar esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. só isso, presidente eu, eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora eu percebo que tem muita gente com a agenda própria eu percebo que tem assim, tem um jogo que é jogado aqui mas eu não vim para jogar o jogo eu vim aqui para lutar e eu luto e me ferro eu tô com um monte de processo aqui no comitê de ética da presidência eu sou o único que levou processo aqui. um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o caminho do Estado. E é, eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem, disso. Levo tiro. Odeio, odeio o Partido Comunista. Está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é, odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio o povo cigano, só tem um povo nesse país Quer, quer, não quer ser que é. é povo brasileiro, só tem um povo Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de mim, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios, só pode ter um povo Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o um povo, do que o um cidadão É um absurdo, a gente chegou até aqui o senhor levou uma facada na barriga Fez mais do que eu, levou uma facada Mas eu também estou levando uma batalha estou correndo risco E fico escutando esse monte de gente defendendo privilégio, teta Entendeu? É isso, negócio, empréstimos A gente veio aqui para acabar com tudo isso não para manter essa E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo Essa oportunidade se perder, eu sou, evidentemente, eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado para a militância. É evidente que eu era um militante. Eu estava militando de peito aberto, continuo militando do ponto de vista de carreira. Eu poderia ter tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio, existem trilhas palacianas, estou sendo muito franco. E a gente pode sim perder a liberdade, perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são poucos, pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se mudam. Não se mudam.